O Branco está mais em agora, passando um tempo, mano. O cara é um piloto muito bom, mano. Agradecer aí, a satisfação é uma hein, amigo. Boa tarde. Já veio com um o caixote grande, olha lá, do meu tag. Ai, subiu o caixote, eu uh!